E vou! A estrela é você Te ver. O show começou E a estrela é você E eu vou voar Vou te levar pro alto Onde você quiser Pode acreditar Pensamentos no ar Vão nos elevar Eu não vou esquecer Porque eu só penso em voar Say. Ela tem vários. Eu acho que não vai. É Mas você entendeu? Nem a parceira banha deu ideia agora. Vai começar com a Einstein. Daí vai vir assim, ó. Ai, nem faz nem o tênis, então. Daí a gente vai cortar a cabeça dele que vai abrir. Daí vai começar a sair as coisinha da cabeça. Que triste. É? Né? Só isso gente tem ou vai ter mais coisas? Não, vai ter mais? Vai tudo que a gente recortou. Eu tenho que inventar isso. Com... O pessoal vai estar filmando vocês e não tirando foto Eu vou pegar... Vamos Conversem lá com Tem que girar Num baile vocês não ficam parados no lugar Vocês tem que girar Vamos Conversem com Jônia não grita <risos> <risos> Vamos lá Todos vocês vão ter que dar um jeito de dar a volta na árvore Então vão caminhando, dançando Até passar pela árvore Isso aí, é melhor pisar agora do que no dia da gravação. Vamos treinando. Todos têm que passar ao redor da árvore. A filmagem vai estar aqui registrando se alguém me enganou. Vamos lá. Parabéns ali para as meninas que já conseguiram. Não precisa, vai atrapalhar a aula dos outros? Claro que sim, já tem muito barulho. Esse baile vai ser demais. Vai ter janta. <risos> Impossível. É ela. Você parece ser um bom rapaz. Já está na hora de alongar minhas pernas. Não, não, não deu. Já está na hora da minha caminhada. Já é assim, sobe no tá então, chão. Bota a mão no portão. Calão, para boca, então. Parece um bom rapaz. Já está na hora mesmo de eu alongar minhas pernas uma caminhada. Faz bem natural, tá? Tá? Deixar, daí eu eu vou... tu vai porta, porta, e fecha a porta, daí abre assim, o portão dele. O Bruno chegou e tu viu é. a cidade nele. Tu encosta disso que tu vai ser seu mundo Isso, uma porta, bota, a tá? assim, isso. Tá. bota a mão assim. Bota a mão em cima ali. Convidar ele ele tá, e daí, daí tu tem que voltar e, e fechar ó, a porta. Aqui, Fala aqui, do teu jeito, João. Tu tem, tem que fechar a porta. E tá ótimo, João. Tá muito bom. Impossível, é ela, tenho certeza. Não, não pode ser. Vocês não vão caminhar? Eu peguei uma muito que Vai o Pessoal, gato. é, quebrou aqui. Assim. Eu não Tá com ela no progresso. Tá, então vou porque falar. tá no cartaz do baile progresso, tá? Eu não sei com ela no progresso, é ela, eu larguei. Então tá, no de novo. Mas nem quero não tá volta, vai. Tá. Então tá, não vou mais te levar a Talvez um dia. Talvez um dia. Ó, um oh, tá ficando quase bom. Olha pra baixo com tristeza porque tu não vai ver ele, não. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Olha, olha, olha como fica que inédito tô... Pá Ai, Ô Bruno, olha só Os efeitos sonoros deixa por mim, tá bom? Tá. Um, dois Espera, <risos> espera, espera é. é. Vamos arrumar a luz Então peraí, peraí Ô Bruno, por que não é? é. Então, seu nome é claro Estou na minha pele Parou, pode oh, parar Olha ali, está tendo o pé, vai fazendo barulho Eu não vou Eu também não estou Vamos embora? Vamos Vamos de novo De novo eu vou ter que abrir ali porque eu fecho então vamos de novo É <risos>